Gente, estamos aqui na Gráfica, onde está sendo rodada a nova edição do livro o Propósito da Família. Depois de sete anos, com mais de 100 mil exemplares, estamos publicando uma edição onde o texto foi todo trabalhado, com aplicação pessoal. É uma das mensagens mais importantes que Deus nos confiou. Está chegando! Para saber mais, acesse orvalho.com O Propósito da Família.